Olha só, gente, manhã de quarta-feira aqui em Três Lagoas, um pouquinho mais fria, né? Pois é, a mínima hoje foi de 17 graus e a máxima será de 28 graus. E temos chuvas isoladas. Hoje é tarde ainda, viu, gente? A cidade de Água Clara e Aparecida do Tabuado terá sol no período da manhã e da tarde também. Vamos dar um pulinho lá fora, aqui em Três Lagoas, para saber como que tá o tempo hoje? Olha só, hoje o sol demorou um pouquinho mais para aparecer aqui na nossa cidade, né? Amanhã, bem cedinho, assim, umas 5 e meia, 6 horas, estava nublado. Depois o sol foi aparecendo mais ou menos umas 7h30, 8 horas. Hoje a máxima será de 20. 28 graus aqui em Três Lagoas. Não tá aquele frio, né? Mas já deu uma amenizada aí no calor. Então vamos conferir as temperaturas para amanhã, quinta-feira, véspera de feriado. Será que faz mais frio? Será que chove? Olha só, Três Lagoas terá mínima de 15 graus e a máxima de 27 graus. Brasilândia, tempo nublado por lá também, mínima de 15 e a máxima de 26 graus. Em Água Clara tem um solzinho, viu gente? A mínima será de 14 graus e a máxima 28 graus, a mesma máxima que temos aqui. Entre as lagoas hoje. Vamos saber então a parecida do tabuado, como que está o tempo por lá. Olha só, 15 graus de mínima, 26 graus de máxima. Paranaíba ensolarado, 15 de mínima, 26 também de máxima. E Inocência, mínima de 14 graus. E máxima de 27 graus. Pois é, começamos hoje, então, com a frente fria que está passando aqui no nosso estado, né? E vai até sexta-feira. Então, como um bom Lagoense já prepara pelo menos aquele casaquinho para a gente não passar um frio. Com você, Fernando.